E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como está editando o tema do Cakewalk by BandLab. E para isso a gente vai utilizar a própria ferramenta disponibilizada pela BandLab, que é o Theme Editor. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as notificações de todos os vídeos que eu irei postar. Bora lá para o vídeo! Primeiramente aqui você ou aperta a tecla P do seu teclado ou você vem aqui em Edit e Preferences. Então... Clicamos aqui. Aqui você vai vir em Themes. Aqui embaixo. E aqui eu tenho aberto o tema Mercury, que é o tema que eu estou utilizando. Aqui na frente temos Edit. Você clica nele e vai abrir a janela do Theme Editor. É, Para você que está abrindo pela primeira vez, não irá abrir imediatamente a janela. Então vai abrir o assistente aqui de configuração. Então, o que você fará? Você vai dar next, aqui você deixa como está, que é Program Files, que -Qualk, qualk core dar next novamente, e aqui você vai procurar é, o arquivo, no caso, o, o executável do programa que você usa para edição de imagens, seja Photoshop, no, caso, no meu caso eu uso GIMP, né? mas seja Photoshop ou qualquer outro que você possa utilizar. Você vai é, buscar pelo ar o arquivo executável, no caso, né? Então você vem aqui em disco local C, dois pontos. No caso, se for é, 64 bits, né? No caso, vai estar tá em arquivos de programas. Você vai aqui, vai procurar, a, no caso, a pasta do, do seu programa que você utiliza e vai buscar pelo executável. Se no caso for 32 bits, estará aqui no x86. Aí você dá Next novamente e Finish. Então vai abrir o Theme Editor. Aqui você tem ah, essas pastinhas aqui ao lado, que é referente a todas as coisas que tem no tema do Cakewalk. Vou mostrar como exemplo o, a Control Bar. Aqui a Control Bar. E, então, se você clicar aqui nessa setinha, você tem aqui os módulos, esses são os módulos da Control Bar. Temos aqui o Export, Tools, que são essas ferramentas, o Snap, Transport, Mix e assim vai indo, né? É, todas as, é todos os módulos que existem aqui na Control Bar. Então, eu vou colocar como exemplo aqui, é, eu vou editar a cor aqui, por exemplo, dessa seta da ferramenta Smart. Então, pode ver aqui que eu cliquei aqui no, no, no Tools, né? E aqui já abriu os botões, aqui ao lado. Então, aqui na Smart Tool, ó, Ou eu, eu clico duas vezes, no caso. Ou então, aqui em tela principal, Editar. Então, você clica em Editar. E ele vai abrir essa janela. E vai abrir automaticamente o seu editor de imagem. No caso, abriu aqui o Gimp. Você pode estar... Dando um zoom Então o que você faz? Que no meu caso eu vou selecionar Apenas essa cor azul Que está aqui E o que eu irei fazer? Eu venho aqui em colorizar no caso E Posso Estar tá escolhendo uma cor Vermelho A cor que eu desejar né? no caso Vou colocar esse tom de vermelho por exemplo Ok, aí eu venho aqui, no caso, ou você exporta, no, no, ao clicar em exportar, automaticamente ele vai abrir ali a pasta que está essa imagem aberta, para você editar. Ou então, em sobrescrever. Eu vou clicar aqui em sobrescrever, e ele já salvou. Aqui eu venho em atualizar, veja que já ficou vermelho, e Ok. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou clicar em salvar já para começar a iniciar no caso essa, esse tema né? novo, tutorial, vou colocar o nome aqui e salvar, aqui eu minimizo, aqui eu fecho pra... e novamente eu reabro aqui essa janela em temas e tutorial, veja que eu já selecionei o tema vou colocar aplicar Olha lá note que já ficou vermelho o botão aqui tá azul ainda porque eu não alterei mas assim por diante você vai modificando um por um né você vai trocando as cores e vai editando a seu gosto por exemplo aqui nesse tema que eu estou utilizando ultimamente eu coloquei o nome de Her herbert aqua é eu alterei essas cores Veja do tema, amarelo Coloquei esses detalhes, né? E também dá, tem a possibilidade de colocar o nome No caso aqui eu coloquei HerbertZill Que é o meu nome E assim você pode estar tá, é, editando da forma que você quiser Por exemplo, do nome, como eu disse Vamos aqui em módulos novamente Aqui ó, é o background Esse background do... Da, do Tools, né? Então você clica aqui duas vezes ele vai abrir, veja, então você, vê, você observa lá mais ou menos o espaço que você tem ali livre, né? que antigamente vinha inscrito sonar, né? e você vem aqui, ferramenta de texto, vou colocar um exemplo aqui, tu, Do... deixa eu só diminuir aqui, Tutorial. Você vê, vê mais ou menos a distância. No caso, para preencher bem legal, lá você vai e coloca aqui, mais ou menos aqui, do começo do smart até o fim do edit. E calcula mais ou menos o meio aqui, né? Salvar aqui, cor e alterar a, a cor. Vamos lá, aqui novamente. Em erase, aí. aí novamente eu vou lá em sobrescrever, atualizar e salvar. Aqui, ó, salvar aqui em cima novamente. Então veja que eu vou mudar lá, e vai aparecer aqui o que eu coloquei, tutorial, veja que fica bem legal, dá uma preenchida nesse espaço, né, e é basicamente isso, esse foi um tutorial rápido que eu quis mostrar pra vocês e e é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos, assim você vai estar fortalecendo o canal. Um forte abraço a todos e até mais.